Olá, eu sou a Sueli, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí. E, em nome da nossa categoria, a gente gostaria de prestar nossa solidariedade aos trabalhadores da Vibrais, que estão há sete meses sem salário, e exigir do governo Lula que estatize já essa empresa, que é uma empresa de alta tecnologia e estratégica para o país. Nós, aqui, servidores de Jacareí, é, achamos que o prefeito Isaías ele tem que lançar um pacote solidário aqui, social, para ajudar esses trabalhadores, porque a gente já tem notícia de que tem trabalhador é, passando necessidade por conta de ficar tanto tempo sem salário. Então, estamos juntos e contem conosco para essa luta.